Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, R-Mix no ar, e hoje estamos aqui na Prefeitura de Rio Negro, conversando com o prefeito James Valério e também com a secretária de Educação, Vera, falando do piso nacional do magistério, esse, esse, essa correção, esse reajuste, que em Rio Negro vai ser de forma positiva. Bom dia, prefeito. Bom dia, R-Mix no ar. Um prazer novamente estarmos oferecendo essas notícias importantes. E a equipe Rio Mafra Mix sempre presente nas grandes oportunidades da comunicação. Hoje nós estamos muito felizes, a rede educacional municipal está muito feliz, porque hoje nós estamos com segurança jurídica e segurança econômica, oferecendo né, e aderindo ao plano de reajuste através do piso nacional do magistério. Né, serão para as professoras e professores da nossa rede é, o atual... O atual reajuste de 33%, né? e com muita satisfação dizer que Rio Negro adota essa sistemática de pagar o piso, porque nós estamos com o nosso quesito econômico, o nosso plano econômico em dia, Robson e internautas, dizendo assim que Rio Negro está com a atual folha de pagamento em cerca de 42% do... Do, do, da arrecadação dispensada para folha de pagamentos, e esse reajuste irá integrar mais ou menos até 45% no máximo. E isto é um motivo de segurança jurídica, e econômica e administrativa. Por quê? Alguns municípios no Brasil não poderão oferecer de imediato isso, a não ser com grandes estudos, por quê? podem interferir na lei de responsabilidade fiscal. Eu posso dizer que nós vamos adotar essa, esse reajuste diante da lei nacional do piso, nacional do magistério, porque nós estamos com segurança jurídica, segurança econômica e segurança é, administrativa, dizendo que Rio Negro está cumprindo a sua formalização fiscal dentro das metas e do bom planejamento. O prefeito muito bem destacou, nem todos os municípios ou poucos municípios vão conseguir cumprir com esse reajuste nesse momento, né? Diante da lei de responsabilidade fiscal. Rio Negro é um dos poucos, né? Exatamente, né? Nós sentimos, né, muito pelos municípios que não podem, não não que não querem, não podem executar este plano porque vão interferir na lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer o quê? A partir de 48% da folha de pagamento, da folha é, econômica é, indicada para pagamentos, né, o município começa a receber é, sinalizações de que tem que cuidar, de que tem que planejar melhor. E nós, aqui em Rio Negro, nós estamos com 42, nós já planejamos, nós já sinalizamos que estamos bem, e não vamos sofrer nenhuma sinalização dizendo que nós estamos em regime de prudência. E alguns municípios no Brasil estão com a sua folha de pagamento comprometida em 49, em 50, e isso é muito é, dispendioso e a partir de 50% de gastos com folha de pagamento, os municípios no Brasil, eles são impedidos de realizar convênios, programas e há impedimentos jurídicos e econômicos e administrativos. Aqui em Rio Negro, nós estamos nesse processo de bem planejar para bem executar e bem promover esses benefícios diante da lei, da segurança jurídica, econômica e administrativa. Tá certo, prefeito James, também comigo a secretária de Educação Vera Feffer. É um dia importante, é uma semana importante, o a educação está em festa. Com certeza, né? Nós começamos agora a valorizar nossos professores, né? Nós temos um IDEB muito alto e esse momento é assim, um momento de muita alegria em que nossos professores começam a ser valorizados. A gente espera chegar ainda mais, cada vez avançar mais com a nossa educação que está de excelência. E a partir de quando esse, a partir de quando esse esse reajuste já começa a valer? A partir do dia 1 de, de abril já será implantado e os meses que ficaram para trás, né, os meses de janeiro, fevereiro e março serão pagos em julho, agosto e setembro, fazendo assim, né, essa retro, retroatividade que está prevista. Tá certo, secretária. Então, é Remix no ar hoje trazendo informações aqui da Educação de Rio Negro. É, piso salarial é, do magistério na rede municipal, e a qualquer momento a gente retorna com outras informações aqui no Rio Mafra Mix. Muito mais que informação.